Olá pessoal, tudo bem? Estava com saudade de vocês. Essa primeira videoaula que a gente vai fazer agora no segundo semestre de 2021, o objetivo dela é preparar vocês para o Enem. A gente vai começar agora com pequenas dicas curtas, rápidas, só para ver o que já caiu no Enem e como é que eu posso ajudar vocês, galera. Então esse é o meu objetivo. Então Continua acompanhando o canal. Se você não estiver recebendo os vídeos, eu vou deixar um link aqui embaixo do nosso grupo do Telegram, onde sempre eu vou estar colocando a aula lá para você ver de primeira mão. Kennedy, o YouTube não me avisou clica lá no link do Telegram, que lá no link do Telegram segue, que você vai poder sempre estar tá assistindo as videoaulas que a gente vai estar tá preparando aqui, tá? Hoje a gente vai falar sobre organelas que já caíram no Enem. Kennedy, o que eu preciso saber? Eu sei que tem aula completa, beleza, tem até no próprio canal, mas o que eu preciso saber de organela para o Enem? Não é uma dica é, rápida? Kennedy, primeiro, mitocôndria é uma organela muito importante, já caiu muito em prova no Enem. O que você tem que saber? Já caiu em prova sobre a mitocôndria? A teoria endoscibiótica da mitocôndria, que a gente até falou, acredito que numa aula anterior, a teoria endoscibiótica, que a mitocôndria e o cloroplasto já foram bactérias e hoje vivem junto com a célula. O que comprova essa teoria, Kennedy? A mitocôndria e o cloroplasto têm dupla membrana, mitocôndria e o cloroplasto. Possui DNA próprio, até o cloroplasto sim, só que o DNA é circular similar ou semelhante ao bacteriano, isso que caiu no Enem, mitocôndria e cloroplasto, possui ribossomo, olha que legal, tem a capacidade de autoduplicação, autoduplicação, mitocôndria e cloroplasto. É claro que a mitocôndria está relacionada à respiração celular e o cloroplasto está relacionado à fotossíntese. Agora, se tem uma organela que está caindo muito nos últimos tempos, anota aí, é o complexo golgiense. Ah, não é complexo de golgi? Já foi chamado de complexo de Golgi, hoje é chamado de complexo golgiense, galera. Qual é a função dele? Secretar. Caiu em prova polímero, secreção de polímero, secreção de proteína, complexo de Golgi. E sempre cai em prova uma ordem de secreção, onde mostra o retículo endoplasmático, que pode ser liso ou rugoso. Lembrando que o liso produz principalmente lipídio, olha, L de liso-lipídio. E o retículo rugoso produz principalmente, lembra de rugoso, R de ribossomo, produz proteína, que vai passar para o complexo de Golgi. Qual é a função do complexo golgiense? Armazenar, é, empacotar e secretar. Armazenar, empacotar e secreção. Vai liberar a partir de secreções. Galera, Vários hormônios que estão no nosso corpo, como a insulina, como o glucagon, vários hormônios proteicos, eles são armazenados, processados, empacotados e liberados pelo complexo de Golgi. Não esquece disso. Até a testosterona, estrógeno, também pelo complexo de Golgi. Por quê? Só que é lipídico, são hormônios lipídicos. Não esquece, complexo de Golgi são organelas também muito importante para a prova. Vou ficando por aqui, aguardo vocês. Uma próxima aula não esquece de seguir o nosso link do Telegram, tá? Beijão para vocês! Deixa que a gente explica.